Então, pessoal, trazendo para vocês aqui uma proposta onde você vai ganhar dólares simplesmente abrindo caixinhas. Então, para saber como você utilizar essa plataforma, saber como você vai ganhar esses dólares que aparecem aqui e como sacar, então assista esse vídeo até o final para que você possa estar por dentro de tudo. Vamos para o vídeo. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso conteúdo E você que ainda não é inscrito no nosso canal Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho das notificações Para que você possa receber a notificação Quando os nossos conteúdos forem subidos aqui para o canal Então, primeiro passo para você fazer parte dessa plataforma É você fazer o seu registro Então, para fazer o registro você vai clicar no link que está na descrição, você vai vir até essa página aqui, onde tem esse helicópterozinho, e você vai clicar aqui ó, em Create Free Account. Aqui você vai colocar o seu username, que é o seu nome de login, o seu e-mail, a sua senha, e aqui você vai resolver esse captcha e vai clicar em Create Account. Clicou aqui em create account você vai estar tá criando a sua conta e você já vai poder fazer login na plataforma então depois de feita a conta e estando logado na plataforma você pode navegar aqui pelos menus laterais a cada uma hora você vai ganhar cinco coins quando você faz o registro se não me falha a memória você ganha 40 coins já de de início para você já iniciar abrindo as caixinhas você vai ter 40 coins, que é 40 chances de abrir aqui essas caixinhas. Cada caixinha dessa aqui, ela vem com XP, vem com novos coins e vem com dólares. E outras caixas vêm vazia Então você vai abrindo as caixas e o que vem nessas caixas, se for dólar, ele vai aparecendo aqui no valor. Se for, se for coins, ele vai aparecer aqui, ó, aumentando a, os coins que você tem, cada coin. Equivale a uma oportunidade de abrir uma caixinha Você vai abrir e ganhar também tickets Os tickets servem para o sorteio Nós já vamos mostrar cada função dessa Então, depois que você usou as suas caixinhas Todas as suas caixinhas de brinde que você recebe, recebeu Se não me falha, 40 e poucas caixinhas Aí você vai aguardar uma hora A cada uma hora você pode estar coletando mais 5 coins Aí você clica ali, resolve o captcha Clica aqui em validar Clique em Claim Free Coins. Clica aqui em OK. Aí eu volto para cá, para o meu menu central. Então observe que agora eu tenho 5 coins. 5 coins são 5 oportunidades de abrir 5 caixinhas. Depois que eu usar essas caixinhas, aqui no cronômetro vai começar a contar novamente. Na verdade já começou a contar. Depois de 1 hora eu posso estar coletando mais 5 caixinhas aqui. É necessário entrar de 1 em 1 hora para coletar as 5 caixinhas. Aí nós vamos abrir aqui as caixinhas só para mostrar para vocês como funciona. Eu clico aqui na caixa. Observe que eu ganhei mais 8 coins na primeira rodada. Clico de novo. Ganhei. Mais XP. Já tenho 82 XP. Vamos clicar aqui em coletar. Nessa caixa não veio nada. Vamos para a próxima. Mais 2 XP. Tem 84. Nessa também não veio nada mais 3 xp, foi para 87 Ó, ganhei 0.04 centavos de dólar observe que meu saldo aumentou aqui mais um xp, foi para 88 nenhuma opção mais dois xp, foi para 90 veio vazia essa mais um 0.09 centavos. Coletamos aí. Ele adiciona aqui o nosso saldo. Mais um XP. Pronto. Agora nós podemos coletar mais cinco caixinhas. Quando completar uma hora aqui. Vamos lá para os detalhes. Aqui você tem a parte dos seus indicados. Né, free Ends, Onde você pode pegar aqui o seu link de indicação e está convidando pessoas para que você possa ganhar 10 xp por cada referência mais 50% das ofertas que eles estiverem produzindo mais um coins por dia de cada um desses indicados. Aqui você tem os coins, né? arre coins Você pode também... Ganhar mais coins fazendo oferta Aí você vai entrar no site, vai preencher lá o formulário Pedir o que eles querem que preencha E aí você vai ganhar 17 coins Inscreva-se para um voucher Então aqui você vai ter um monte de atividades que você pode fazer E você vai estar tá ganhando mais coins E você vai poder estar utilizando ali mais Oportunidade de abrir caixinha Então tem várias aqui Tem os joguinhos aqui também né? Tem um monte de coisa aqui que você pode Baixar Ou se inscrever E você vai ganhar mais Coins para poder você abrir As caixinhas Então aqui tem as ofertas Tem aqui as pesquisas E tem aqui free A cada uma hora você recebe 5 coins. Além dos coins que você recebe quando você abre as caixinhas, o ticket, na parte do ticket, cada vez que você entra ali no, no jogo da caixinha, você coleta os coins, você abre caixinha, nas caixinhas pode vir tickets. Observe aqui ó, que eu já tenho 4 tickets, você vai abrindo, vai vindo dólar, vai vindo ticket, vai vindo XP. E vai vindo coins, né, que são mais oportunidades de abrir novas caixas. Então, cada ticket que você ganha, é, a sua chance de ganhar aqui é bem maior. Então, aqui nós temos o primeiro prêmio. O primeiro prêmio é 500 dólares. O segundo, 200 dólares. O terceiro, 150 dólares. O quarto, 100 dólares. O quinto, 50 dólares. O sexto, 1000 coins. O sétimo, 750 coins. O oitavo, 500 coins. O nono, 250 Coins. E o décimo final, 100 Coins. Então, além de você estar ganhando dólar, participar e ganhar dólar, você pode participar também e ganhar Coins. Então, aqui estão os últimos 10 ganhadores, que ganharam dólares, 500 dólares, 200 dólares, 150 dólares, 100 dólares, 50 dólares. E aqui, 1000 Coins, 750 Coins, 500 Coins, 250 Coins, 100 Coins. Então, além de você participar... Da abertura das caixas. Para você ganhar dólar aqui. Você também vai estar. Participando aqui dos sorteios. Quando você ganha os tickets. E aí você vai participar dessas premiações também. E agora nós temos aqui também os, os níveis. né Antes de nós falarmos de saque. Observe que eu já estou próximo de chegar no próximo nível. Eu estou no nível zero. Aqui no nível zero. Vamos traduzir aqui para ficar mais. Mais tranquilo de agitivo. Ó. Aqui no nível 0. É um bônus por hora de 5 coins. queda da máxima de 0.25. Ou seja, cada rodada ali que eu abro a caixinha. O máximo do máximo que eu posso ganhar. É 0.25 por caixinha aberta. Aqui o limite de saque diário é de 5 dólares. Então eu só posso sacar... 5 dólares diário. se de repente eu ganhar mais, eu não tenho como sacar, porque o limite de saque é de 5 dólares no nível 1, ou no nível 0. Como eu estou ali próximo de chegar ao nível, do, nível 1, né? Vocês viram que eu tenho 91 XP, então falta 9 XP para eu chegar aqui no nível 2, ou no nível 1, que eu estou no nível 0. Aqui no nível 1, eu vou ganhar no máximo até 0.50, por rodada e agora não vai ser mais 10 coins que eu vou ganhar a cada hora, ou não vai ser mais 5 coins que eu vou ganhar a cada hora, vai ser 10 coins a cada hora e o limite de saque diário é de 10 dólares e aí sucessivamente, ó, nível 2 até 2 reais por 2 dólares por abertura de caixinha e 15 coins por hora, aqui já é 3 dólares que pode vir em cada caixinha e 0. Ponto, ou 20 coins a cada uma hora e aí vai aumentando até o quinto nível que é 5 dólares até 5 dólares por abertura de caixinha e 30 coins a cada uma hora então quanto mais você abrir caixinha mais você vai ter a chance de subir de nível aqui então os coins são gerados de hora em hora você também pode Clica aqui, ó, como ganhar XP. XP mostra seus pontos de experiência. Acumulando como membro do Helidrops. A cada 100 XP, seu nível aumenta. Em 1 até o nível 5. Você pode ganhar até 500 XP. Você pode ganhar XP por caixa de abertura. E convidando referências. Certo, então? No mais é isso aí, gente. Ou oh, esqueci do detalhe mais importante, que é a parte do saque, né? Então vamos tirar aqui a parte da... Aí você pode clicar aqui, ó. Clicar aqui em cima do valor. Todos os valores que você vai ganhando aqui por abertura de caixinha. Vamos voltar aqui. Você vai abrindo as caixinhas. Os valores vão sendo acumulados aqui. Você clica aqui, ó. E aí você vai saber. Vai ver aqui, ó. O meu saldo, que é 5.65 dólares. É, aqui você vai ver a, a parte de baixo os métodos de, de retirada: o PayPal. O mínimo de retirada é 20 dólares. No Pay, o mínimo de 20, o mínimo de retirada é de 50 dólares. Bitcoin, mínimo de retirada é 20 dólares. Litecoin, mínimo de retirada também 20 dólares, só que não tem saldo no momento. Quando vocês visualizarem, isso aqui ó, esse negocinho vermelho é porque não tem saldo no momento em Litecoin, certo. Por exemplo, eu já alcancei o limite de saque de Dogecoin, porém não tem saldo em Dogecoin ainda. Mas é, a gente deve ficar de olho aqui, porque a qualquer momento eles podem carregar da mesma forma o Tron, não tem saldo em Tron, porque, como Dogecoin e Tron são os valores menores de saque, então as pessoas elas retiram é, a maior quantidade em Tron. Então o saldo termina zerando rap rapidamente. Então, Bitcoin é 20 dólares. Dash, também 20 dólares. E Tietchan USBT é igual também a 100 dólares mínimo de retirada. Então aqui você alcança o mínimo. E aí você vai estar sacando uma dessas modalidades aqui. Que vocês podem visualizar. Então gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se você gostou dessa oportunidade, deixe seu comentário. Se você já conhecia também, deixe seu comentário aí abaixo. Se você já tem, tem também prova de pagamento dessa plataforma. Você vai deixar o seu comentário abaixo também. Né? Nós estamos testando essa plataforma. E assim que nós produzirmos o nosso primeiro saque, nós vamos estar mostrando aqui para todos vocês. Um grande abraço a todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações depois que você se inscrever no nosso canal. E um grande abraço a todos. Fui.